E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui nas peças, na sequência trazer umas corridas online aí com esse Dodge Viper aqui, edição de aniversário. Um carro muito fácil de pegar, você tem até o finalzinho desse mês para você pegar esse carro aqui. Mano, é um carro top tração traseira, é um carro top tração nas quatro rodas, ou seja, para jogadores iniciantes e para jogadores experientes, esse carro aqui é excelente. Por enquanto eu só tenho um, então a gente vai fazer uma versão mais pé no chão uma versão mais de boa para controlar aí quando eu conseguir pegar outro modelo eu vou fazer esse carro aqui tração traseira também, mas as duas versões desse carro aqui é absurda, o Dodge Viper talvez a gente pode até considerar melhor do que a McLaren 650S Spider, que é outro carro que apareceu no evento sazonal aí, que é apelão pra caramba, lembrando que no evento sazonal dessa temporada você vai poder pegar esse carro aqui também, que é um carro muito apelão e fácil de controlar e eu já postei o vídeo do último evento sazonal que a gente fez para pegar o Dodge Viper e você vai acumular pontos para pegar esse carro aqui também então não perca tá aí no canal se você é novo aproveita e dá uma olhada na descrição tem uma lista de dicas atualizadas aí para você que é iniciante estamos aqui na parte de aprimoramentos porque antes de trazer as corridas eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro começando aqui na conversão troca de motor esse carro aqui a versão normal a mais segura é com motor original o tração traseira com v12 tá o barulho até que não fica tão ruim não ó não fica aquele barulho de V12 do Horizon 4. Essa versão nossa tá utilizando a transmissão nas quatro rodas, porque dá mais estabilidade pro carro. Ele também é muito bom tração traseira, tá? Só para você ter uma ideia, se eu colocar em tração traseira, ele aumenta o nível de manobra e dá para me colocar mais um pouquinho de peças. Mas a gente vai fazer uma versão por enquanto que é muito boa, que é mais segura, principalmente para quem tá iniciando no jogo. Aqui na aspiração, essa versão desse carro aqui, por incrível que pareça, dá para colocar um super compressor, então pode colocar. A aerodinâmica e aparência, esse carro aqui não precisa de para-choque do Forza, só esse, só esse aerofólio aqui que é muito grande, esse aerofólio aqui é invenção, é invenção dos desenvolvedores, né? Mas eles, eu acho que exagerou um pouco, mas até que é legal, né? Eu acho que depois você colocar um design aqui diferenciado vai ficar legal. O restante aqui eu não coloquei, tá? A gente tem essa parte aqui também que melhora a questão de, da aerodinâmica do carro, só que sobe a classe S2 e a a gente tem essa saia lateral aqui, que essa aqui é a única peça que dá uma piorada aqui na manobra do carro. Só melhora a questão do off-road. Não sei porquê, mas acho que isso aqui tinha que melhorar a questão aerodinâmica, né? Pneus e aros compostos de pneu. A melhor opção para esse carro aqui, nessa versão, é a gente colocar o pneu de rally. Largura de pneu dianteiro não precisa colocar. Largura de pneu traseiro eu coloquei no máximo. Tamanho do aro dianteiro e traseiro eu não coloquei. Estilo de aro, a gente tem várias opções novas aqui, né? Eu coloquei essa versão aqui mas a gente tem umas versões novas aqui tá então você tem várias opções para você escolher alguns são pesadinhos eu gostei porque veio muita opção de aro e ver até uns umas versões aqui um pouco mais pesadas para a gente fazer algumas estratégias em, em alguns carros aí a gente não precisa colocar aquelas rodas horrorosas que vinha antes então gostei muito desse update porque veio muita roda nova né ficou muito legal esses modelos aqui conjunto de transmissão a transmissão eu tô a original que dá para gente ajustar. Ela tem seis marchas. Linha de transmissão eu tô utilizando original diferencial eu estou testando o diferencial original mas se você quiser testar depois de corrida ver se fica melhor mas por enquanto eu vou deixar o original plataforma em controle freios originais moles amortecedores originais o que vem nesse carro já é de corrida reforço no chassi eu não estou utilizando esse carro aqui já vem com correção de peso de corrida é um carro muito bom aqui na parte do motor eu não estou utilizando nenhuma peça agora eu vou te mostrar a configuração de tunais e você vai ver que eu fiz o padrão daquela dica que eu trouxe o canal. Pressão de pneu, deixei 1.8, tá andando muito bem, o carro tem muita aderência. Escala de marcha eu tô deixando dessa forma aqui, se você quiser colocar aquela transmissão de 7 marchas, pode colocar. Alinhamento, tá vendo? Padrãozinho. Barra estabilizadora padrão, porque o carro tem muita aderência. Molas, padrão também, sem segredo. A parte de aerodinâmica, como esse carro aqui tem muita aderência, cara, se a gente for olhar aquela tabela, esse carro aqui eu tirei toda a pressão aerodinâmica da parte traseira dele para a gente ter um pouco mais de velocidade. Então zerei tudo e mesmo assim o carro tá grudado. Freio não dá pra gente mexer, né? Porque é freio original. O diferencial padrão também. Deixei aqui 10 aqui, 10 aqui, mas se você quiser zerar aqui também não tem problema nenhum. Se você quiser, a configuração de tonagem dele tá compartilhada. Agora eu vou trazer algumas corridas online que eu fiz com ele para você ver o tanto que esse carro aqui é bom. Lembrando que depois que eu fazer a versão dele RWD, eu vou trazer aqui pra gente. Por enquanto, tá muito difícil comprar esse carro no leilão. Só um amigo que conseguiu comprar por 500 mil, cara. Mas tem que ter muita paciência no leilão, beleza? Vou trazer pra você as corridas online aí.